Faz o convite. Estou é. iniciando no Instagram também. É. Vou entrar aqui ó, nos dois ao mesmo tempo. Oi, gente! Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui, é, no Instagram e também no Facebook, e também no Facebook, né? É, tenho um, um imenso prazer aqui de receber um convidado muito especial. Primeiramente, eu gostaria que vocês, é, é, que vocês me falassem se vocês estão me ouvindo bem, se estão... É, deixa eu ver aqui, se eu estou aguardando o Matheus Santos. Deixa ele entrar aqui, que eu faço uma, uma pequena apresentação dele. Matheus, você já, você já conseguiu entrar no meu Instagram? eu, eu apareceu. Ah, é Instituto, né? Constelações. Você precisa fazer o pedido para eu te, te aceitar. Você fez o pedido? Fiz. A Instituto Constelações. fez. Agora é o que eu vi aqui. É porque várias pessoas fizeram ao mesmo tempo. Então, é... boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Por favor, me digam aí se vocês estão me vendo. O Matheus está entrando aqui também no Instagram. Está me ouvindo bem aí, Matheus? Estou ouvindo bem. Eu acho que está com eco, né? Deixa eu baixar aqui, eu vou baixar o volume. Tu baixa aí também. O pessoal está ouvindo bem aí no Instagram? Está me ouvindo bem, Matheus? Eu estou vendo bem, beleza. Uhum. Vamos, ver se, vamos ver o que é que o pessoal fala aí, se está com eco, se não está. Eu senti um pouquinho de eco, já baixei completamente aqui. É... Gente... Muito boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas. O som está legal, ah, que bom, o pessoal no Instagram disse que está legal, então maravilha, porque no Instagram normalmente é que dá essa bronca de eco, mas que bom que não está dando eco. Então, nós estamos aqui nessa, nessa semana onde eu estou entrevistando alguns, alguns consteladores, né e hoje eu tenho o prazer de, de entrevistar o Matheus Santos, né? já fiz uma entrevista com ele muito especial lá em São Paulo, né? Um conteúdo que eu considero assim extraordinário é, é, e é sobre um tema, né? O Matheus traz um tema assim que eu acho também extraordinário, que é essa questão da passagem, essa questão da morte, né? É, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar, né? É, conversar sobre isso aqui, né? E eu vou fazer uma pequena apresentação do Matheus e ele depois pode complementar, falar um pouco aí do trabalho que ele desenvolve e aí a gente vai entrar falando dessa dinâmica extraordinária criada pelo Bert que são as constelações familiares, né? Que é uma ferramenta assim sistêmica que eu considero assim é extraordinária, né? E que possibilita a gente conhecer mais sobre nós mesmos, os emaranhamentos, os enredamentos da nossa história familiar possibilitando que a gente evolua como seres humanos e que a gente também e possibilitando também que a gente leve a nossa vida para um outro nível, não é? De evolução de serem pessoas mais saudáveis, até entrando num processo de crescimento pessoal e contribuindo também para um mundo melhor a partir da nossa transformação. Então, o Matheus, que é o nosso convidado hoje aqui, ele é biomédico especializado em cirurgias extracorpóreas. E assistência circulatória, né? E aí a gente vai estar tá falando aí sobre essa questão, é, sobre o que amor é esse que conhece a despedida, que reconhece a despedida, né? E Matheus, eu gostaria primeiro, de primeiro agradecer a sua participação aqui, né? É. Também vamos ter uma noite com um conteúdo extraordinário, que vai ser útil para muitas pessoas que vão estar nos vendo aqui. E eu gostaria que você inicialmente falasse como é que você chegou nas constelações, qual a importância da constelação na sua vida e, o que, e como você entende né esse processo, esse tempo maravilhoso, né, acessado aí pelo Bert Helling, é, que são as constelações familiares? Legal. Grato. Boa noite a todos. Boa noite, a todos. Grato pelo convite. É uma honra e uma satisfação auxiliar e fazer parte divulgando de algum modo assim conhecimento da constelação familiar que tem auxiliado Muita gente, né? eu digo assim que nós, consteladores, nós não podemos é, garantir né, para o um cliente um resultado, mas que a constelação familiar tenha ficado conhecida justamente pelos seus resultados. né? Então, eu conheci as constelações é, através de um convite do meu pai, meu pai ficou sabendo das constelações, e aí ele me me deu de presente de aniversário as constelações, e eu, por ser muito cético, né, comecei, cheguei uhum. lá e vi aquelas coisas diferentes, aquelas coisas estranhas acontecendo. E quando eu percebi eu tinha uma sensibilidade, eu tinha essa... Eu percebi o campo, aí eu falei, não, tem que aprender esse negócio. E desde então, investi em informações, investi em conhecer o Bert e tal, mais próximo que eu pudesse de acompanhar o Bébis, acompanhar o desenvolvimento das constelações desde quando eu cheguei. Então, assim, eu procurei pessoas próximas a ele, procurei o próprio Bébis, da seu filho, e, e vejo que, de é, jeito que o Bébis falava, né, que a pastoração familiar a gente pode aprender. é uma coisa para se aprender a pastoração familiar, a gente cresce com ela, a gente cresce dentro da constelação. Como é que é isso, né? Eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de dar assim, frases que soam fanático, né? Então é fanatismo. Né? Crescer junto é porque a constelação é uma ciência dos relacionamentos. É uma ciência, um conhecimento desenvolvido, né? que o Berti percebeu como é que funciona os relacionamentos. O que está por trás disso? quanto dos nossos relacionamentos está dentro de uma alma. Né? E a alma, que a gente diz na constelação, é né? a alma tá no sentido religioso da palavra, que eu tenho uma alma. Mas é a alma no sentido da origem da palavra, de vida. Então, quanto disso tem dentro da minha vida? Né? Então, eu conforme que me conhecendo a constelação, percebendo o efeito da constelação em mim, minha vida, como em, algo, um curso de uma filosofia para que eu possa auxiliar os meus relacionamentos. Eu quis aprender para aplicar para as pessoas, para que é, as pessoas tenham acesso a isso, dentro do de que elas precisam, dentro do de que elas procuram, é, para que elas também encontrem recursos um para se desenvolver, para melhorar os seus relacionamentos e encontrar a paz. Né? A paz que a gente... Muitas vezes, tanto fala, mas que é a paz que a gente pode ter, não só como palavra, mas sentir dentro de uma selagem. E aí, tem uma série de caminhadas, série de explicações, eu de né? eu sou biomédico, formação, tenho uma especialização em circulação extracortória, né? como você disse, eu participo de transplantes, participo de assistências circulatórias que são utilizadas em casos de pacientes, de falência cardíaca e pulmonar, ou cardíaca ou pulmonar. Então, eu considero que nós, essas pessoas que estão tratando dessas coisas, é, estamos na, na última linha, estamos assim na linha de vida e morte. Então, a gente vê, em muitos casos pessoas que não conseguem, pessoas que morrem. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção que a gente tem acesso tanto ao lado profissional, a gente vê como isso atua em nós, os profissionais, que estão limitando para, muitas vezes, deixar uma pessoa viva e como isso atua nas, na família. Né? Como isso atua, às vezes, uma criança, um bebê que tem uma cardiopatia congênita e não consegue atravessar por uma cirurgia, como isso afeta toda uma família. Então, o conhecimento da constelação é, acaba alinhando-se a qualquer área que a gente utiliza na nossa vida, porque tudo que a gente vive, né, todo momento, nós estamos conectados a relacionamento. Né? E é isso que é a constelação familiar, conhecer esses relacionamentos. É isso. Você Legal, Matheus. Então, eu gostaria... Eu gostaria que você falasse um pouco aí da tua profissão, você você trabalha dentro desse contexto, é, contribuindo para as pessoas nesse processo de passagem. né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco desse teu trabalho. né? É, a gente vive numa sociedade, é, é, no mundo ocidental, onde onde onde a morte continua sendo um grande tabu, né? lidar com a morte. Apesar de ser a única coisa certa que nós temos na vida é que todos nós vamos morrer, mas nós não temos nenhuma preparação para isso, né? Eu, eu quando eu tive é. na em 2010, eu fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista, né? E aí eu aprendi, né, um pouco do treinamento para a morte que os budistas fazem. Então eles têm um treinamento, né, em várias etapas para morrer. Né? Eu achei aquilo muito interessante, ou seja, é uma cultura de preparação para a morte como seja, sendo algo inevitável. E até na hora da morte eles estão emitindo boas vibrações no sentido de que aquilo é a melhor a melhor maneira de você fazer essa transição, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua é, é, você falasse da sua experiência com a morte e como é que é, onde é que as constelações entram nesse campo aí de que forma a, a, o trabalho das constelações eles, eles podem contribuir para as pessoas que estão é, vivendo uma experiência dessa, com perdas, ou que é, ou querem se preparar também para essa transição dentro dessa de uma abordagem, onde as pessoas possam vivenciar é, isso numa, numa perspectiva de menos sofrimento, de uma compreensão, né? ou seja, de algo que é inevitável, como é que a gente pode conviver melhor com isso? É, não é uma coisa assim, realmente não é uma coisa simples, né? porque, olha só, é, o que você disse bem, viu? que não é fácil mesmo das as pessoas mover, né? não vejam. Algumas pessoas consideram isso, isso como se uma passagem, né? acreditam que existe algo em outro plano, em também sobre dessas pessoas, e também acredito que tem essa passagem, mas não é uma coisa muito simples, né? porque existem muitas inseguranças que vai acontecer. E aí acabou. Né? Dentro de nós existe um instinto de sobrevivência, de se o querer, de viver. de repente, a gente não tem mais esse acesso a essa experiência material. Não é uma coisa que eu imagino é tão simples, tanto tá? que muitas vezes, quando a gente vê um leito de feliz, um paciente que está próximo de falecer, sem uma sedação, é, isso é muito traumático. É difícil. É um medo que a pessoa se assim, ferir. Não, não consigo traduzir isso, porque. É, é, é o único daquela pessoa, né? Então, hoje em dia, muitas vezes, quando o paciente está próximo de falecer, os médicos, principalmente, colocam para dormir. Para facilitar essa transição. Mas é uma transição. Então. Uhum. E, e isso também é um, um trauma. É o, é o grande trauma, a meu ver, Entende? Porque... Na nossa vida, é isso que você diz, ele já nasce no caminho da morte. A já nasce sabendo que vai morrer E existem essas, esses conhecimentos, essas, essas ciências que dão um, ferramentas para as pessoas se prepararem para isso. Existem. Mas na nossa uhum. vida, isso já é uma coisa mais da população, a nossa vida, ela já é feita de pequenos traumas. Né? esses traumas pequenos traumas, na verdade, são preparações para o grande trauma que é a morte. Então, quando a gente hum. é, perde alguém, quando o relacionamento acaba, quando é, a pessoa sai do emprego, todas essas pequenas experiências difíceis para gente são pequenas, são preparações de perdas. Da maior perda e a morte. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento de casal, isso acontece. Né? Quem tem relacionamento amoroso, tanto é heterossexual como homossexual, quem tem esse relacionamento, muitas vezes passa por situações onde acaba tendo uma separação. em um término de relacionamento, um tempo, tudo isso são separações da alma. São pequenas mortes que são. Esses ensaios os preparam para, para a grande separação, que a própria mão. Algumas vezes, a gente, como ajudante, nós, como ajudantes pela profissão, não tem muito o que a gente fazer, a não ser acompanhar a pessoa até a porta. Sabe? A gente muitas vezes quer segurar essa pessoa na vida, quer que essa pessoa fique de todo jeito na nossa vida, mas. Algumas vezes o que nos resta é fornecer um ambiente agradável, um ambiente possível, onde essa pessoa possa atravessar essa porta para morte fazer essa grande separação, esse grande trauma. Isso é uma das coisas interessantes que o Vete falava, que a, a, os traumas são as separações que nós vivemos. Então, tudo aquilo que a gente vivencia como trauma é uma separação. Então, se a gente bate o braço, machuca o um tecido, a gente traumatiza. Algo daí corre. Né? Se a gente é, nasce um irmão com uma mãe, uma nova vida que surge, existe ali um trauma. É muito interessante isso, porque a mãe se divide em dois filhos. Então, todos são separações isso é uma coisa tão interessante, a meu ver, que na nossa uh, sociedade né, a gente entende que tudo aquilo que nos separa é ruim, é mal. Né? E é por isso que se usa isso como uma força diabólica. Tem diabo é aquilo que separa. Né? Então, tudo isso são, na verdade, movimentos da vida que às vezes as pessoas entendem que a, a morte é o contrário da vida. A morte não é o contrário da vida. Né? O contrário da vida é o nascimento. E entre o nascimento e a morte, o que existe é toda a vida. É de então, acho que é isso. Se você é é Por aí. Uhum. O, o, o, o, o Matheus, o, o som está um pouco... Tá, você tá usando dois microfones, dois fones de ouvido? Não sei se você botando... É, o som o pessoal está reclamando que não está tá te ouvindo bem. Está um pouco baixo. Não sei se você baixo. botando dois e, e segurando... É... Bota o outro, o outro fone. Oi? Não sei se melhorou. É, parece que melhorou um pouco agora. Melhorou? Melhor... Tá é, melhorou. Melhorou um pouco. O pessoal está dizendo que minha imagem está ruim. Né? Você está me vendo bem aí? A minha também está para mim, não né? está um pouco. Uh, não está com boa nitidez. Dublada? Eu é, a minha é, deixa, eu ver, é. deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui minha internet. Deixa eu, deixa eu botar outra rede aqui. O som está muito bom, botar ó, tá o som está bom, som está ok. Sim, o som está ok, Wallace. É. Está ok, né? Eu, eu troquei, eu troquei de rede agora vamos ver se vamos ver se melhorou, melhorou a, a imagem. Está então, melhor a, a imagem, está melhor aí para vocês, gente. O Zoom está bom para mim. É. Está ok, né? Melhorou para vocês aí no Instagram, gente. Está melhor. É, eu troquei a minha rede aqui, né? É, sem nitidez, que estranho. Está legal. Perfeita a imagem. Está né? vendo, tá legal. Eu tenho internet rápida aqui, mas no Brasil a gente não pode confiar em internet, né? Estou 120 mega aqui, mas olha só a internet que não está vendo bem. Eu, eu, é, ô, ô, ô Matheus, é, eu gostaria que você tocasse num outro ponto que é muito delicado, né? Dentro dessa abordagem sistêmica, né? Que é... e, e que está acontecendo muito no mundo hoje, que é o crescimento do percentual de suicídio, né? nós temos hoje o Brasil aí eu acho que é o segundo lugar entre 15 e 29 anos o Brasil é o segundo é o maior índice do mundo né em suicídio né Sim. e, e é, é outra coisa que leva um sofrimento muito grande para as pessoas envolvidas nesse processo todo né naturalmente a pessoa que está é, que é levada a tirar a sua própria morte ela está também no um estado de, de angústia profunda então eu gostaria que você falasse da tua experiência é, sobre o suicídio e trouxesse também um pouco da Abordagem é, sistêmica do Berti aí dentro dessa compreensão é, do que é o suicídio, né? de forma que as pessoas que possam estar vivendo algum drama familiar nesse Sim. sentido possam é, ter uma compreensão maior disso. é Realmente é um assunto bem delicado mesmo. Eu, assim, eu, não, eu não tenho a menor intenção de ser a maior autoridade no assunto, mas dentro das considerações gente... É aprende como lidar. como é né? que a gente vai fazer. Então assim, eu tenho a minha visão uh, pessoal dentro das compilações familiares, porque eu vejo assim que existe dentro, de, desde o nascimento da pessoa, existe um, uma linearidade que a gente segue, que é a nossa vida. Existe um movimento que impulsiona nós para a vida, né? e isso vem através de quem? Através dos pais. Os pais são, como até meu pai usa essa imagem, eu acho muito bonita, é como se a mãe fosse o arco e o pai acorda, e o pai impulsiona o filho para o mundo. Então a união dos pais é quem dá essa esse impulsionamento para a vida. E uma pessoa que não está em sintonia com a força que a impulsionou, dificilmente ela consegue atingir o alvo. Entende? Uhum. Então, começa aí reconhecendo os nossos relacionamentos primordiais, sabe? Não é que a pessoa que tem tendências suicidas, ou tem desejos suicidas, ou comete um suicídio dentro da visão da constelação familiar, né? Não é que ela seja uma pessoa fraca, não é isso? Existem alguns uhum. fatores sistêmicos dentro disso que eu vou explicar ao longo do que eu for falando, tá? Mas uhum. primordialmente, a formação do nosso caráter, do indivíduo, se dá com a relação com pai e com mãe. Isso é fundamental. Hoje em dia, por exemplo, dentro de estudos de epigenética, que são estudos que avaliam alterações genéticas, uh, de acordo com a influência uhum. do meio, eles vêm que filhos que não são tão bem cuidados, ou tão filhotes de ratos que não são lambidos pelas mães ratas, têm uma maior alteração genética e uh, isso resulta em maior taxa de violência, de insegurança, de diversos outros vícios, sabe? Então, primeira coisa, assim, uhum. em relação ao suicídio que eu vejo, é reconhecer os nossos relacionamentos é, primordiais. Reconhecer a origem da, do que a gente é. tá Isso é ruim, é bom, foi difícil, não foi, foi traumático, fiquei com a minha mãe, conheci minha mãe não? Primeiro é reconhecer, e aí depois é ver o que a gente vai fazer com isso. Então, assim, uhum. existe todo esse movimento... Ah, de uma certa forma até mundial, né? De suicídio existe toda uma uma tendência aí por, por diversas causas, mas normalmente pega nas pessoas que tem algum fundo sistêmico que tem algum fundo sistêmico para isso. Claro que se a gente for olhar para cada um de nós dentro de famílias em duas, três, quatro gerações existiram destinos difíceis, existem pessoas que morreram, existem pessoas que suicidaram até, né? Mas, quando a pessoa percebe como ela é, quais as relações as, a compõem, ela tem alguma chance de buscar um destino diferente daquilo, entende? Então, assim, se tiver muito ruído, vocês me falam, tá? As pessoas, eu estou de férias aqui, casa, as pessoas estão passando lá, tá? Cada vez aumenta mais o número de pessoas que se matam. Olha, a quantidade da humanidade vem crescendo, né? em números absolutos. Agora existe existem diversas causas. A gente pode falar de diversos pontos. de vista. Né? Por que as pessoas estão se matando? Uma das coisas, uma das coisas que eu posso dizer para vocês hoje, né? é que é o seguinte. A humanidade passa por ciclos. E existem momentos em que as coisas ficam muito difíceis. Existem momentos onde as coisas ficam mais fáceis. E tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É um ciclo. Nós passamos por uma grande guerra a 50, sei lá, 1945, acabou, né? E depois dessa guerra, a gente que vai para a Alemanha lá, fazendo formação com o a gente tem muito contato com alemães pós-guerra. E eles contam de como foi difícil isso. Até uma vez uma pessoa me disse, assim, uma senhora me disse assim, a gente estava num restaurante, eu disse, e ela disse, e, vocês estão com fome? tá? vocês não sabem o que é passar fome. Na minha infância a gente comemorava de encontrar uma batata no campo, que era o que tinha para a família comer. Os brasileiros nordestinos, né, eles eles têm isso assim mais mais próximo deles, mas esses tempos difíceis fizeram essas pessoas mais fortes. Hoje nós vivemos um tempo, é 75 anos atrás, hoje nós vivemos um tempo onde nós temos muitas facilidades e... Nós, como pais, muitas vezes não queremos que nossos filhos sofram as coisas que nós sofremos. Nós queremos facilitar a vida deles ainda mais, com informação, com conforto. E quando essas, esses jovens, essas crianças, que não conseguiram ter uma, um peso da vida, se frustrar na vida, eles se frustram, isso é muito pesado, é algo novo para eles. É como se fosse as pessoas saindo da caverna e veem que a vida tem um peso no mundo aí fora. Né? E isso é uma das coisas que, para a pessoa, quando ela sente esse peso, fica difícil viver. isso é um ponto, tá? Nós vamos ter diversos pontos, mas esse dificílio é um. Então, muitas vezes, para os pais que tiverem essa é um, então é um conselho frustrar os filhos um pouco, dizer um não, é uma maneira até controlada de dar um peso para esses jovens, para essas crianças, para sentir que a vida precisa de força para crescer. A gente precisa de força para aguentar as dificuldades da vida. Um não da namorada, um não do namorado. Entende? Um não que um pai dá, ou um zero, uma repetição de ano na escola. E assim vai. Isso é um ponto, tá? Vamos lá. Próximo ponto relacionamento com pai e com mãe. Hoje na nossa vida é, muitos de nós pela essa, esse ritmo que a sociedade nos impõe da necessidade da gente crescer e buscar mais e além e tal, muitas vezes nos retira da nossa casa. E não só retira da nossa casa, porque às vezes nós estamos dentro de casa, mas retira a nossa presença. De espírito, presença mesmo, com os nossos familiares. E isso tem uma repercussão na alma dos filhos. É mais fácil deixar um filho no celular, no videogame, no Netflix, do que jogar um jogo de tabuleiro, para encontrar um momento para um jogo de tabuleiro, para contar história e tal. E essas pequenas experiências, né, vamos dizer assim, memórias afetivas que a gente cria neles, são pequenos tesouros que nós vamos e dando para os nossos filhos. tá? Isso, independente da idade, pessoas mais velhas, com filhos maiores, têm condição de criar essas riquezas para os seus filhos. Entende? Então, isso é um outro ponto. tá? Claro que, por exemplo, dentro de um seminário de constelação, num workshop de constelação, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais profunda. Aqui em uma live, como são muitas coisas, você vê que eu vou ainda falar de algumas, mas assim, a gente tem que passar superficialmente. E dentro da constelação familiar, cada caso é um caso A gente fala dos padrões, mas os casos, a individualidade, a personalidade é única. Né? E a gente leva isso em consideração. Entende? Então, e outra coisa, às vezes dentro do casal, o casal fica junto, mas não consegue ficar por inteiro. Algo por, por sua própria história, por seu próprio fundo sistêmico, algo que aconteceu na sua família, uma pessoa que perdeu uma mãe cedo, por exemplo, retira ela dos relacionamentos. E é uma dor, é algo que toca dentro dessa pessoa, que é uma dor tão forte que toda a oportunidade que ela tem de sentir um amor, isso gera nela um gatilho da falta de quem ela mais ama e não pode ter. E aí retira ela de dentro do relacionamento e isso, consequentemente, faz com que as pessoas que vêm depois sintam essa ausência. Entende? Então, esse é um, é, um é um outro ponto. E existem os fundos sistêmicos que são do amor que adoece, que o descreveu aqui, eu acho isso, assim, brilhante. Porque, por exemplo, uma mãe que tem um aborto, algo dela, algo dessa mulher, morre com aquele filho que não pode se desenvolver. E inconscientemente, por amor àquele filho que não nasceu, ela começa a vibrar na alma uma frase. Eu te sigo na morte meu filho, e isso faz com que ela tenha atitudes dentro da vida dela que passam com que ela borra aos poucos ou tire a própria vida. Isso pode ser a origem sistêmica de um suicídio, por exemplo. Pode ser, sabe? Pode ser a origem sistêmica de uma depressão, pode ser. E o um filho, um filho de uma mãe que perdeu um filho, pode ver um outro filho né, vivo, vendo a mãe em risco, querendo inconscientemente morrer, ele diz, mamãe, eu faço por você. Antes morra eu, antes sofra eu, antes eu não me desenvolva do que você. E aí dentro dessa criança gera dentro dela uma série de sentimentos, às vezes até sentimentos adotados daquele irmão que não é visto, que não é falado. Então, por exemplo, uma pessoa identificada com aborto, muitas vezes ela sente os mesmos sentimentos que um aborto tem, ou seja eu não sou visto mesmo que eu tenha no, esteja no meio de uma multidão de pessoas eu não me sinto considerado, eu não me sinto amado, porque esse sentimento é o sentimento do excluído é o excluído da família E esse excluído da família tem diversos outros você pode ver que muitas vezes em família de suicida tem outros suicidas que já tiveram antes ou pessoas assassinadas bem então no fundo lá na alma a morte tem uma força um empuxo para algumas pessoas e isso é muito sério e é por isso que ah, esse amor que conhece essa despedida né é por isso que isso me chama a atenção é por isso que esse é um dos antídotos para isso saber que a morte pode acontecer a qualquer momento e, sabendo disso, a vida ganha um grande valor, um novo valor. Entende? É só para dar uma geral. Assim. Muito legal, é, Matheus. É, a, a gente vive num, num, num momento assim, de, onde os conhecimentos são, né, nos, estão nos possibilitando cada vez mais conhecer mais sobre nós mesmos. Né? Sócrates... A, Lá na antiguidade já falava conhece-te a ti mesmo, né? E eu reconheço, assim, no trabalho do, do Berti, e trabalhos que a gente tem também, que trazem conhecimento do cérebro, da neurociência a epigenética, né? Então, esses conhecimentos da psiconeuroimunologia, psicologia positiva, nos levam até um, a entender essa complexidade que é a dimensão humana, né? Onde nós somos capazes até de, de querer morrer né no lugar do outro, né? Então, por amor, né? Esse chamada amor cego, né? É, é, é, é comum acontecer isso, né? Nas constelações é possível ver esse contexto. Por outro lado, também nós temos esse cérebro sobrevivente né? que nos leva a dar muito mais atenção às coisas que nos geraram sofrimento, que não deram certo, né? é, que é exatamente essa essa perspectiva da forma como o ser humano se desenvolveu, né? Ou seja, aquilo que que nos gerou algum tipo de sofrimento, nós criamos memórias mais ativas para que a gente se previna, para que essas coisas não se repitam. Naturalmente, que essa perspectiva de você estar lembrando o que não deu certo, ou de você também estar ouvindo muita notícia ruim, que leva você a estar incorporando a imagem de que o mundo também só tem coisa ruim, né? Ouvindo, vendo, falando, lendo, né? leva as pessoas também a, a viverem muito no domínio do medo, né, Mateus? E a gente tem também, a, a, a, hoje tem uma, uma doença mais moderna também, chamada síndrome de pânico, que é a pessoa que está num estado já, né? Ela não tem controle nenhum sobre si, ela está ali completamente dominada pelo medo. né Então, eu gostaria que você falasse um pouco também desse contexto do medo, né? Dentro desse... Sim. do, do... Do viés da da, da, da constelação e, e como é que as pessoas podem lidar? Porque não é que o medo você vai deixar de ter medo, mas como lidar com essa, né, com o medo de uma forma proativa, né, sendo protagonista e não um refém, né, um prisioneiro é, desse sentimento, dessa emoção, que muitas vezes Sim. leva as pessoas a até tirarem a própria vida naturalmente. É, Sim. Casos, é. né? Olha, o que eu tenho visto é o seguinte: é um, é um transtorno de ansiedade, né? síndrome de pânico? Daqui a pouco eu vou responder, tem uma outra pergunta aqui para ver se eu consigo responder, mas eu vou responder essa aqui. É o seguinte, uhum. é... o medo é uma coisa inerente do ser humano, e isso está ligado a esse olhar para a morte, porque muitas pessoas que são, sentem a síndrome de pânico, elas não sabem a origem muitas vezes aquilo atinge um ápice de se manifestar como uma sensação de morte iminente. Né? Algumas pessoas sentem, é... oh, melhoramos mesmo a internet, algumas pessoas sentem fisicamente, como se fosse um fato, o um princípio de um fato, taquicardia, né? falta de ar, ah, dor no peito e tal, mas no fundo tudo isso é um medo. Tudo isso é um medo da morte. Tudo isso é um medo que algo ruim aconteça. O que é esse algo ruim que pode acontecer? É o um medo da morte. Alguém vai morrer eu vou morrer. O que está acontecendo aqui? E eu te digo assim, o medo ele é natural de ser humano. O medo que todo mundo sente, isso eu acho bom dizer sempre, que todo mundo tem medo. Todo mundo tem algum medo. Uhum. E ele faz parte disso. E o medo é um cuidado que a gente tem. Então, por exemplo, por que que a gente olha para os dois lados quando a gente vida? É cuidado, por um medo de que algo aconteça. Entende? Cada passo na nossa vida que a gente faz com cuidado é um certo tipo de medo. E esse é um medo saudável. Então, a pessoa percebeu o quanto de medo ela tem, reconhecer aquilo que é, ah, não medo. Puxa, por exemplo, eu, Matheus, tenho medo de andar de montanha-russa. Eu tenho medo. Mas o meu filho, que agora tem nove anos, ele não tem medo. E eu vou com medo mesmo na montanha-russa. Porque se meu filho vai, eu vou também. vou acompanhar meu filho. Right? Uhum. E eu vejo assim que esse medo é o um medo saudável. E ah, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de casa eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Entende? O medo faz parte. Se, se você fica só olhando para o medo, você perde de vista tudo que está em volta. Então coloca o medo do lado, então tá, vamos junto E mostra por onde é que eu vou. E é da mesma forma que a morte. Em vez de a gente ter a morte como uma inimiga, como uma parede na nossa frente, a gente ela como uma companheira do nosso lado. E a, o medo né? mesma forma. Vem cá, para onde é que eu vou? Porque isso é uma das coisas que o Berti falava. Quando a nossa vida se coloca em risco, a morte se coloca na nossa frente. Para mostrar que a direção não é aquela. Ó, oh, Para lá, se passar daqui, se morre. A própria morte faz isso. E, e aí a pessoa muda de direção. isso são, é uma das coisas que eu acho assim, mais bonitas da constelação. É a gente desenvolver a nossa capacidade de perceber os nossos relacionamentos, inclusive com seres que teoricamente não existem. Por exemplo, o relacionamento com a morte, o relacionamento com o medo. Isso a gente faz numa constelação. Uma pessoa tem medo de avião, por exemplo. Eu já, já contei alguns. Então, por exemplo, uma pessoa tem medo de avião. Eu, eu sei o que é esse medo de avião. Eu posso até imaginar o que seja, mas para cada pessoa eu não me fecho. Porque eu espero que, de repente, algo novo se mostre. E aí eu coloco uma pessoa para representar o medo. Ou no atendimento individual, eu mesmo faço isso olhar mim. E aí a gente percebe como é que o medo me olha. Como é que a morte me olha? E olha, o que eu tenho visto desde muito tempo é o seguinte, desde muito tempo não, né mas assim, de alguns anos de experiência, é que tanto a morte como o medo, quando representado dentro de uma constelação, mais uma vez eu quero dizer que eu não quero ser absoluto, tá mas é o que eu tenho de experiência, quando o medo e a morte se colocam numa constelação, dificilmente eles têm uma atitude diferente, Violenta em relação à pessoa. Geralmente são pessoas que querem ser vistas. E quando a pessoa se coloca diante do medo, se coloca diante da morte, se aproxima com respeito e abraça o medo ou abraça a morte, aquilo se desfaz dentro dele. Porque ele inclui algo que ele excluía. Tudo aquilo que eu rejeito, que eu sinto medo, que eu coloco. Não, não quero isso. Se apodera de mim. Ganha força contrária. Eu quero empurrar isso para cá. O outro lado cria uma força contrária igual ou maior. É uma resistência. E quando eu falo, peraí, vem cá. Vamos junto. Deixa eu ver quem você é. E é isso que você falou do autoconhecimento. Quando eu começo a conhecer e reconhecer, aquilo não tem mais uma função de me empurrar e sim uma função de apoio, de fortalecer. Então, muitas vezes, na síndrome do pânico, a gente confronta, o cliente precisa se confrontar com o próprio medo para reconhecer aquele que é, perceber o que está por trás. E ver que, muitas vezes, aquilo que ela sente um empuxo, muito no fundo, muitas vezes, é a própria morte, ou alguém que já morreu, ele pode ser colocado no coração com amor. Sabe? E isso é uma maneira de responder essa pergunta que a pessoa falou. Como é que eu faço para sair daquela coisa de suicídio? Né? De suicídio né? Essa é uma das maneiras. Olhar o que é esse impulso que a pessoa sente em relação à morte. Entende? O que é esse impulso? Então, re... Isso é, em sua assim, tradução mais literal, a constelação familiar. Reconhecer aquilo que é. Não é querer que seja diferente, mas conhecer é o autoconhecimento, conhecimento é o conhecimento das relações é isso que você falou respeito Sócrates, exatamente isso a constelação é, é isso de uma maneira prática de uma outra maneira tá bom? perfeito Mateus é... bom eu eu gostaria eu gostaria então de, de, de voltar à, à, à, à temática principal né é, que trata da, dessa questão da, da despedida né? Sim, é, da despedida, da, da morte, ou seja, nós todos aqui, possivelmente a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer, mas não sabemos também quando, nem como, né? Então, nós estamos aí na, na, na incerteza completa. Então, é, às vezes eu fico pensando, será que é todo esse campo da incerteza, que nós trabalhamos nesse, muito nesse campo de querer ter controle sobre as coisas, né? E a morte é uma coisa incontrolável, né? Ou seja... É, que pode nos surpreender a qualquer momento, em qualquer idade. Né? Às vezes mesmo antes de nascer as pessoas já morrem, né? então, então acontece mesmo antes de, de sair do útero as pessoas já, já... Tem, tem até aquele caso dos do, do, do, do, do gêmeos, né? muitos fetos morrem né? que ninguém sabe nem que, que, que houve um, um aborto, mas aconteceu um aborto espontâneo, né? então Sim, poucas horas, é... poucos dias, é, poucos dias. De... Então isso é uma coisa muito interessante também. Então eu gostaria que você falasse sobre esse sobre esse amor, né, que conhece a despedida, né. Como é que nós podemos nos preparar para essa transição, né? Ou seja, algo que é inevitável, né? É, porque o, o que eu vejo é que é, no, no, no Oriente, o povo tibetano tem um expertise muito grande nisso. Eu Fiquei muito admirado com essa preparação que eles têm para a morte, como eles trabalham com muita, eles têm uma, uma clareza muito grande dentro da cultura dele que nós não morremos, ou seja, eles reencarnam, volta numa outra experiência corpórea. O Dalai Lama é uma experiência disso, né? Eles quando morre o Dalai Lama morre, ficam ali aqueles né, os mestres ficam percebendo sinais e dois anos depois eles vão atrás de uma criança que tem as características do novo Dalai Lama e eles conseguem reconhecer ali através de objetos, né? Que eles que ele tinha, então é uma coisa muito interessante. Então eles entendem, nós não vamos morrer, quer dizer, nós vamos ter que continuar na vida, no, no processo evolutivo, até que a gente aprenda a superar o sofrimento, né? os budistas chamam da, da, do samsara, a roda da a roda da de samsara. É, a roda de samsara. Então a gente está aqui para aprender a se libertar do sofrimento. E aí a morte, né? como você vai dar continuidade no processo, se você morre bem, né? se você morre num estado favorável você tá é como se você tivesse plantando sementes ali favorável no seu quintal no seu jardim onde você mesmo vai colher numa outra dimensão né numa outra experiência né eu achei muito interessante essa filosofia é, do budismo tibetano né e isso leva a que eles morram de uma forma tranquila morram né ou seja ninguém fica retardando a morte das pessoas porque eles na hora de morrer é hora de morrer mesmo está tudo bem a questão é você morrer bem né e isso a gente está muito distante desse processo. Então eu gostaria que você falasse aí dessa, desse amor que conhece a despedida. Em, em que contexto nós ocidentais que não tivemos essa preparação a gente pode lidar com a morte de uma maneira mais favorável, né? Ou seja, não que não que o luto deixe de existir, né? Porque faz parte, né? Fundamental. É, uma coisa, é natural, né? Mas assim, como é que a gente pode ter uma convivência? é que, que o sofrimento ele também não, não seja destruidor, né porque às vezes é exatamente... A pessoa morre, a pessoa quer morrer com ele também. né Então, às vezes, a, a morte vai dando prosseguimento dentro da estrutura familiar, gerando um sofrimento sem fim. É, você vê que é isso tudo é um, é um tema assim, que há horas e horas de conversa, né? e uhum, de estudo e de até continuação. Olha, aí, tem, uma, tem uma pergunta de uma pessoa aqui que eu queria já passar para você aqui. Pensar na morte... Não é negar a vida? Olha aqui uma pergunta. Pensar na morte é, é como, negar. Eu, como eu disse, né? a, a morte não é o contrário da vida. Sim, sim, não sim. É? sim. O, contrário da, da morte, o contrário da morte é o nascimento. Uhum. A vida é o que está entre o nascimento e a morte. Então, assim, não é a gente ficar pensando e cultuando a morte. É disso que nós estamos falando. É? Claro, claro A ideia não é essa, não, não, vamos lá, incultuar que a morte existe. Não, nós temos uhum. um relacionamento com a morte isso vai chegar. E a gente não precisa ficar olhando para isso, esse é o ponto. Né? O sentido do amor que conhece a despedida é justamente nos nossos relacionamentos. Justamente para as pessoas que estão passando por situações é, difíceis, às vezes com familiares, idosos, doentes jovens, que estão em risco, saberem disso. E é como se fosse, assim, imagina uma pessoa que vem te visitar, uma, uma pessoa que você gosta, um irmão seu, e vem te visitar na sua casa. Né? Se você tratar mal esse irmão, como é que ele, vai, o que ele vai querer fazer? Não vai querer ficar. Vai querer ir embora logo. Né? Se você não dá atenção, se você não fica, ele vai querer ir embora logo. Agora, se você trata bem o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, numa visita, aqueles momentos em que vocês estão juntos, ela não mora na sua casa, ela não está ali na sua casa, ela está te visitando. Mas aqueles momentos em que vocês estão juntos, você sabe que dali dois dias ela vai embora. O que você faz? Aproveita. E cria essas memórias afetivas, afetivas, cria momentos de amor. Entende? Cria uma ligação entre vocês que é um vínculo indissolúvel independente de vida ou morte. Então, esse é o sentido que eu quis trazer do amor com essa despedida, é da gente perceber que isso pode acontecer a qualquer momento e a gente não precisa ficar olhando para isso. Mas a gente olhar para a vida e valorizar o tempo que nós temos vivos para amar. Para reconhecer aonde está o amor. Esse é o amor que conhece a despedida. Então, por exemplo, se eu tenho alguém que eu gosto, que está doente, meus avós, por exemplo, que já estão bem idosos e não sei quanto tempo mais eles vão estar vivos, o pouco tempo que eu tenho de ir visitá-los, presenteá-los, reconhecer o quanto eles contribuíram na minha infância, esse é o amor que conhece a despedida. Porque. Por mais que eles se vão, isso eu estou falando da minha experiência, mesmo, eu, eu gosto de falar disso, é da minha vivência, porque eu acho que o conhecimento da constelação familiar não é uma coisa para se aplicar nos outros depois na gente. Isso é da gente. Então, ir lá, visitá-los, reconhecer tudo aquilo que eles contribuíram para quem eu sou hoje, sabe? Muitas coisas difíceis que eles passaram na vida, se eu tenho dentro de mim o conhecimento disso e ver deles sabe? eu não, não vou entrar em detalhes, mas tem coisas muito difíceis dentro da história da minha família que vem através desses avós e hoje eu reconheço o quanto isso vale então mesmo que eles se vão mesmo que chegue o momento deles de irem todo o amor que está no meu coração sabe que por mais que eles se vão, aqui é fica uma coisa muito valiosa esse é o amor que tem essa despedida. E cada momento que eu tenho com a pessoa que eu amo, isso me enriquece. E eu não vou fazer nada para segurá-los na vida. Eu não posso. É ter o tempo de cada um. O que a gente pode fazer, nós estamos fazendo, claro. Mas nem sempre está na nossa mão. Então, a gente valorizar isso. E isso se aplica de diversas formas. Às vezes, por exemplo, uma pessoa é amigo de um suicídio, um potencial suicida. A pessoa tem essas sensações. E esses pensamentos suicidas, eu digo para as pessoas, assim, que é mais comum do que a gente imagina, mas nem todo mundo tem a atitude, mas é mais comum. As pessoas pensam. E aí tem várias coisas que a gente teria que explicar como é que isso funciona. Mas, é, às vezes, não tem o que essa pessoa fazer para segurar esse potencial suicida, por exemplo. A não ser usar esse recurso que o Bert conta, que o Bert isso está dentro de uma história, o amor que conhece a despedida. Ou seja, se esse amigo vem até mim, nós vamos aproveitar aquele momento, não para eu querer mudar ele, para ele ser outra pessoa, ou para ele não fazer, ou segurar ele, criar aquela resistência, que é que eu dizendo. mas sim para que a gente use aquele momento, para entre nós circular um sentimento, construir um relacionamento, um amor, que pode ser que a qualquer momento ele se vá, mas aqui fica dentro de mim. Está entendendo? Então, o amor que conhece despedida é esse reconhecimento que existe isso que você está dizendo dos, dos monges budistas, existe a morte, a gente não precisa cultuar a morte, não é disso, mas nós que estamos na vida vamos reconhecer, valorizar e levar em frente isso de uma forma como uma riqueza no nosso coração, como uma pedra preciosa. Cada relacionamento mais difícil que tenha sido, se a gente consegue colocar um ponto de ressignificar, esse amor ganha esse valor que conhece a despedida. Então, se eu sei que o meu irmão, que o meu amigo vai embora amanhã, hoje eu fico com ele mais presente. E, e deixo esse amor fluir entre nós. Olha, para um amigo que você sabe, ou para uma namorada que você sabe que vai embora para dia, olha nos olhos dela e veja como o brilho é diferente. Entende? Esse é o amor que vai a Então, quando a gente tem essa relação com a morte, né, e tem a morte não como um deus ou algo assim, mas como uma orientação, por exemplo, para onde é que o sentido da minha vida pode seguir. Porque se eu não quero estar no caminho da morte, eu quero crescer, quero me direcionar para o mais, eu falo para ali aí? Por exemplo, isso é uma das coisas que o Bert falava para fazer. Peça para sua morte. Isso tem dentro de uma história chamada o Oscar. Peço a orientação. E espero do escuro uma orientação que vem como um raio clareando. Ah. E aí vem a orientação. E uma vez que eu caminho a minha morte, que só vem na hora que for a hora, né só vem quando for a hora eu tomo uma força a força da vida do amor que conhece a despedida a força de querer viver e ela vai ficar aqui junto comigo e eu vou caminhando não na minha frente, mas junto comigo como um apoio então, esse é o grande ponto assim disso usar isso dentro dos relacionamentos como uma valorização do amor que nós sentimos é isso. muito interessante, Mateus, essa, essa abordagem, né? Porque isso nos, nos remete a, a perceber a transitoriedade da, da, da vida, né? E a incerteza também, ou seja, a total falta de controle que nós temos sobre sobre essa transição, quando vai acontecer, como vai acontecer, né? E aí esse, esse amor que reconhece, que conhece a, a despedida, ele está exatamente baseado nessa nessa premissa de que é algo que ninguém sabe como vai acontecer e que nos, nos remete a valorizar os nossos momentos, né, os momentos presentes, ou seja, de, de, de reconhecer, né, que o é, é no aqui e no agora que as coisas estão acontecendo Amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, né, nós não temos nenhum nenhum controle sobre isso, e isso nos leva a, a viver com mais intensidade, né, e valorizar o outro, as relações que nós temos, né é, e valorizar a, a, a nós mesmos, né? Nós estamos é. chegando aqui no, no, no, no final. Tem uma pergunta de um, de, aqui na, aqui no Facebook da Betina, né? Que eu gostaria de passar para você. Ela Sim. tem ela desde aqui uma dúvida. Quando ocorreu quando ocorra a morte de um filho nasceu mas faleceu antes de completar dois anos de uma doença na época. O primeiro filho do casal. Depois vieram outros três filhos. Essa criança pode ter uma ligação com a não prosperidade familiar? seja nos negócios, nos relacionamentos familiares. se é A pergunta da Bettina Ferrão aqui no, no Facebook Como é que é se o filho dela ela, ela perdeu um filho com dois anos, Sim. né? Antes mesmo de completar dois anos e pelo que eu estou entendendo ela tem uma, um... ela teve ela teve três filhos depois, né? No, no, no, na pergunta dela ela está tendo uma, uma questão de dificuldade com a questão da prosperidade seja nos Sim. negócios, nos relacionamentos. Ela está querendo dizer se a morte desse filho antecipada pode estar, pode ter uma influência com essa não prosperidade né, financeira e nos relacionamentos. Isso tem uma, isso tem alguma ligação sistêmica necessariamente ou, ou é, isso não é, não é, possível trazer é, as coisas com clareza dentro desse, desse contexto. Olha, eu vou responder como eu acho que o Bert responderia. Sim. No seu caso, não. No caso dela, não. No caso dela, não. No caso dela não, tem, não, não tem a ver. Aí ela vai ter que procurar outra causa, né? Aham, e aí ela sim. deixa o filho dela em paz. Aham. Legal, porque aí ela está trazendo... Ser. essa, Ela está transferindo essa responsabilidade para essa história, né? Exatamente. Exatamente. Pode ser, pode ser, tem que fazer uma constelação para ver e tal, né? Claro, Agora, assim, claro. se eu disser que sim, ou se ela ficar fazendo essa relação, uh -huh. pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Então, sim, melhor claro, deixar, claro. Ou seja, não, investiga. e ela continuar colocando esse filho no coração dela, e ela sentir mais paz, Isso. mais amor, Vai. e não transmitir a responsabilidade disso filho que não pode nascer. E vai investigar isso aí, não é, Não É, é Não é, é duro, eu sei que é duro, mas é o jeito de dar. Sim, sim, com certeza, perfeito. Eu acho ah, que a sua resposta está é perfeita. É. É. é isso aí, né? Agora, tem é, uma é... pergunta aqui, Wallace, se eu não responder. vamos claro, conversar pra... isso com os adolescentes, por exemplo? Né? Para eles conhecerem hum, Ótimo, ]erem ótimo. Para né? Acho que é uma coisa importante para as pessoas, né? Então, assim, o primeiro passo é, para chegar no coração do adolescente é eles perceberem que nós, os adultos, né, que a gente tem uma empatia, ou seja, isso que você está dizendo. Você está sentindo isso assim, assim, assim, descreve os sintomas, uhum. né? está sentindo assim, assim, assim, é isso que você sente? É. Isso se chama medo. Entendeu? Então, a pessoa precisa conhecer o medo através das sensações corpóreas que ela tem. Claro. Antes da pessoa ter condição de olhar para o próprio medo. Uhum. E aí, Sim. nós adultos, isso que você sente, eu também sinto. Eu uhum. sinto medo. Eu também tenho medo de morrer. Entendeu? Eu também tenho medo de não der certo. Eu também tenho, tenho medo de que as pessoas me julguem quando eu falo em público. Porque, às vezes, tem as pessoas que têm vergonha de falar em público. Eu tenho medo. Sim, sim. eu tenho medo. E, olha, eu vou te falar, eu também tenho medo, o Matheus tem medo. O Wallace se provavelmente sente um medinho. Sente ou não sente? Sim, né? sim, sim, mas com certeza. mais faz. Mas vou em frente. Vai em frente, exatamente. <risos> isso, então, isso. conversar com os, com os adolescentes é nesse sentido de mostrar que o que eles sentem. Nós não deixamos de ser adolescente. A gente só amadureceu. Então nós sentimos o que eles sentem. Mas mostrar e aí indicar onde tem os recursos, onde tem as pessoas que vão é, dar para elas ferramentas ou condições de atravessar com medo mesmo. Entendeu? Acho que você é consegue. Perfeito, importante. Matheus. É, é importante as pessoas saberem que nós seres humanos nós somos passíveis de de todas as emoções fazem parte, conviver com as emoções, muitas vezes emoções aflitivas, destrutivas. A grande questão é, é, é, é, é não se deixar dominar, não se deixar ser refém disso, né? que você vai, raiva, você vai deixar de ter raiva, você vai deixar de ter medo, você vai... Enfim, é, é, faz parte do contexto do nosso aprendizado, também evolutivo, né conviver com as nossas imperfeições, né porque nós não somos perfeitos. Então, acho que a gente está. Exatamente todo esse contexto, esse aprendizado, nos convida a conviver com as nossas imperfeições. Matheus, então, pode ser que caia a qualquer momento aqui no Instagram. Tá. Se cair, eu vou recomeçar só para você fazer um fechamento, né? É, fazer tá uma, uma, um fechamento aí, deixar uma mensagem final para as pessoas, porque o Instagram, ele, ele, ele simplesmente corta, né? Com uma corta, hora né? ele, é, ele, ele cai. Aí eu vou, eu vou chamar você de novo, e aí você tá. é, vou pedir para você fazer. É as tá, considerações tá. finais, tem, né? Desse... Oi. Tem até um assunto que um dia a gente pode até falar, viu? Na... acho que é, tem a ver com isso tudo, que é a importância do luto. Que a importância não vai dar do tempo luto, hoje, né? a importância com certeza, luto. Com certeza, com certeza. Já mas, deixamos isso aí para uma, uma outra possibilidade. uma explicação para as pessoas. Com certeza, né? Eu certeza. espero ter é, acrescentado alguma coisa ali, de ter... É, trazido alguma experiência que possa auxiliar as pessoas, né? Claro. Eu claro. não, hum. como eu disse, eu não espero ser absoluto nem nada, mas uhum. estou à disposição. Espera que ela transmita. Ela, ela, ela, ele Sim. encerrou aqui, Mateus. Eu vou, eu Pode. vou, eu vou, eu vou chamar você de novo para você fazer é. as considerações finais aqui no, no, no Instagram, tá? Você faz, Pode. faz o, faz o pedido lá de novo. Graças. Viu? É, já, já, estou, já estou ao vivo de novo no Instagram. Ah, deixa eu veja, aí, faz... veja aí. Ah, pronto. Pronto, é só você sim. entrar e fazer a chamada de Entrei. novo. Entrei. Ah, é, deixa eu ver aqui onde é que está o, o seu chamado. Pronto, chegou seu cheguei. Ah, o Instituto aqui chegou. Pronto. Então, vamos aguardar aqui o, o Matheus. Vocês que estão aí no Instagram podem entrar de novo, que a gente vai fazer um fechamento aqui do nosso bate-papo aqui com informações preciosas que ele trouxe aí. Está tá me ouvindo bem, Matheus? Sim, estou ouvindo bem. Então, eu vou pedir para você deixa, é, trazer... Primeiro, te agradecer né, pelo, por ter aceito o convite. Você está aí de férias em, em Porto Seguro, né Mateus Matheus? Deixa, uh! Olha, estou chegando em Porto Seguro, vou ver se, se a internet lá dá para a gente fazer. Que bom que deu né, para a gente bater esse papo aqui. né Que você aproveite bem aí as férias aí com a sua com a sua família, né? E eu eu peço para que você faça um, um fechamento, deixar aí uma, uma mensagem final aí para as pessoas que estão vivendo nessa perspectiva, é, eventualmente possa estar passando por algum tipo de desafio, né? Sejam um suicídio na família, algum tipo de, de passagem, né? E que esse e que esteja buscando ter uma compreensão mais ampla dentro desse processo que que leve ao aprendizado, entendendo que o medo faz parte, ou seja é, tudo na vida faz parte e quanto mais você rejeita, mas quando mais você resiste, mais o, o bicho cresce, como se diz, né? Que a gente possa é, aceitar a vida e tirar todos os aprendizados, né? Que ela nos oferece através de grandes desafios, muitas vezes que são é, oportunidades também extraordinárias da gente crescer, né? Como os tempos de crise né? mostram, quando, como você falou aí, você trouxe uma frase muito bonita. Então, esses tempos fortes também criam é, seres humanos mais fortes, né? É, é. é isso. Perceber a gente que muitas vezes onde nos falta algo, onde algo que a gente precisa melhorar, também ali dentro tem uma força para que a gente possa atravessar. Então, diante de uma dificuldade, seja com um familiar, seja com um amigo Perceber que ali, dentro dessa dessa vivência que você está tendo, a pessoa está tendo, ela também tem uma força para essa pessoa, uma experiência que ela pode enriquecer a própria alma e que encontre é, recursos. A constelação familiar, eu vejo que é um grande recurso, não coloco de maneira alguma que a constelação familiar é a tábua de salvação, é a solução para todos os problemas, nada disso. É um recurso a mais, para mim, um grande recurso, que pode auxiliar as pessoas a encontrar essa força dentro de si. Essa chave não está fora, está dentro de si, dentro dos próprios relacionamentos. Entende? Então, que essas pessoas possam encontrar, e até em outros profissionais, na psicoterapia, médicos, em, em coaches, em pessoas que estudam, cientistas como Wallace, Conhecimentos onde possam atravessar é, as dificuldades com mais força. entende? Com mais força, com mais dignidade, com mais amor. Reconhecendo cada momento que existe esse ciclo. E como existe o ciclo, o final do ciclo é uma, é uma morte. Enquanto não chega o final, vamos aproveitar todo o ciclo, desde o nascimento crescimento, desenvolvimento e esperar um novo ciclo. Eu não sei se... Eu não coloco isso, né? Que, sei das filosofias, como o Wallace esteve dizendo, né? A respeito do budismo, de outras encarnações, mas eu não coloco isso dentro da constelação. Mas que a gente vê que, mesmo na morte, os mortos continuam atuando na alma dos vivos. Então, que essas pessoas possam encontrar isso como fortalecimento para seguir em frente, e nós estamos à disposição, né, Wallace? Claro. As pessoas que precisarem, nós estamos à disposição, isso é uma profissão, é uma, uma terapia, é, a, é, a, é a, um emaranhamento, mas é a missão do ajudante. Com é, certeza. A das pessoas. Maravilha, Matheus, muito obrigado Sim. mais uma vez aí por esse, ter trazido aí informações tão preciosas. Pessoas que têm o um interesse... É, a, a, é, em ter mais conhecimento sobre constelação familiar. A gente está na última semana da representação é, do, do Constelar. Quer dizer, na verdade, as apresentações já acabaram, mas as pessoas que tiverem interesse de ter esse conteúdo, é, lá no nosso perfil, é, entrando no nosso perfil, vocês podem clicar lá no link abaixo do meu perfil, que vocês vão ter todas as informações. Né? Foi um, um congresso extraordinário né? que eu fiz na parceria com a Helge, né? um pouco antes do, do Berto morrer. Na verdade, Sim. coincidentemente, ele faleceu no último dia do, do Constelar, quando o um ano passado eu estava nos Estados Unidos. né? Foi algo assim é, surpreendente, né? mas para mim foi uma experiência riquíssima ter convivido, eu entrevistei o Matheus na época também. Então, foi um, foi um aprendizado. Eu que tenho já um, um, um conhecimento, né? acompanho a Constelações há muito tempo, para mim foi assim um aprendizado gigantesco em várias áreas, né, porque a gente vai juntando as peças, né, vai compreendendo essa essa complexidade humana. E como o Matheus falou, a constelação é uma da entre tantas ferramentas que existe, mas é uma é uma ferramenta que eu recomendo para vocês quem nunca fez uma constelação familiar, né, quem tem interesse de fazer uma formação, né, então é algo é, que com certeza nos potencializa esse encontro com nós mesmos e, e, e, né? e com as nossas origens, né os emaranhamentos e os aprendizados que todos nós estamos vivendo. Então, uma boa noite para todos vocês. É né? Boa noite, Matheus. Aproveita aí as férias aí em Porto Cicuro. Seguro. Né? Uma honra, né? Esse sol do Nordeste aqui. Maravilhoso. É, é maravilhoso. E, oportunamente, a gente agenda outro momento para falar sobre essa questão do luto, que é outro tema é, extraordinário. Então, boa noite a todos vocês. Espero que esse conteúdo tem agregado valor para a vida de vocês, aí que levem, né, que o que compartilhe cada vez mais que a gente aprende. É, quanto mais a gente dá, é aquela história, né? Então, exemplo, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Que você é aquilo que você aprenda, que é aquilo que te transforma numa pessoa melhor, você compartilhe para que a gente possa, com a nossa transformação, com a nossa evolução, contribuir para um mundo melhor. Grande abraço, Uma honra. Uma honra. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Até pra a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau gente. Boa noite para todos tchau, vocês. Tchau, gente. Obrigado. Viu? Até mais.